Agora falar do dia 18 da viagem, dia 5 de dezembro Foi dia de explorar aqui é a parte do centro de Naha Então eu vou tentar lembrar tudo o que aconteceu para contar para vocês Porque foi muita coisa mesmo O dia começou, né, com trabalho, consultoria é, Os últimos dias de assessoria aí da Dani, porque a viagem tá chegando Eu combinei com o Teruya, né, então fiquei trabalhando até mais ou menos meio dia E combinei com ele de que a gente sairia para almoçar e, e dali a gente começaria o dia de rodar por Okinawa Aí a gente foi num restaurante que ele fala que é super tradicional e ele falou que desde que ele veio aqui a primeira vez Esse restaurante é do jeito que é Só que agora o restaurante tem até em inglês Então acho que o negócio tá ficando famosinho, sabe? Eu comi um... É a panceta de, de porco, esqueci o nome em japonês Goiachim. E ele comeu o Nossa, é maravilhoso gente, vocês tem que comer E de lá a gente foi numa sorveteria para poder conversar também um pouquinho mais sobre a ideia do roteiro que o Teruía tinha pensado E eu falei, Teruía, você tem que me dizer o que, que é legal comprar de Okinawa para levar de presente, o miyage, eu quero saber o que, que é tradicional Ele falou assim, cara, você tem que comprar kariyusha Kariyusha é um típico, uma blusa típica de Okinawa e ela tem vários significados por trás Ela parece aquelas blusas floridas e super coloridas Só que não, não é qualquer blusa colorida que é a E aqui é tão comum que as pessoas usam até pra trabalhar Tipo, às vezes você, ele falou que às vezes você vai num ônibus aí o motorista tá de Kariyushi, sabe? É uma coisa bem diferente E a gente foi na busca em tocava do Kariyushi Que eu falei, acho que o Augusto vai gostar dessa camisa Achei a camisa pra ele, mas não vou mostrar Mas vou mostrar aí algumas camisas Kariyushi A diferença do Kariyushi para uma estampa aloha é. E aí a gente foi andando pela Rio Adori, e tal, e ele falou pô, vamos passar lá na prefeitura de que ele tem uma, uma edificação bem diferente dos prédios aqui de, de Okinao eu falei beleza, só que no meio do caminho a gente passou por uma fábrica de doce, essa fábrica de doce ela tem as ah, janelas abertas para você ver o processo de fabricação no fundo da loja. E o que eu achei mais legal dessa loja de doces é que ela vende os itens de doce unitário. Então, tipo, às vezes você compra a caixinha, às vezes você não sabe se você vai gostar, então você pode comprar a unidade, montar tipo seu combozinho e depois escolher qual que você quer levar para casa. Então, achei isso bem bacana que o processo de fabricação todo ali atrás acontecendo, dá para você ver tudo, é muito legal. E aí a gente vem andando, aí passamos acontecendo informação do Pikachu, o que é que acontece? Tá rolando uma campanha de incentivo ao turismo aqui de Okinawa, junto com o Pokémon. Então tá tendo assim, vários ônibus decorado de Pikachu, de Pokémon, não só Pikachu. Nesse centro de informação tinha um painel do Pokémon, então você podia tirar fotos podia se vestir, muita coisa do Pokémon. E também tá tendo Monorail decorado de Pokémon. Então tem muita coisa de Pokémon para tentar trazer turismo pra cá. Aí a gente veio andando e passamos pela prefeitura de Narra e realmente o prédio é bem legal, e aí o Terui foi me mostrando umas coisas, como ele já fez bolsa aqui de vários tipos, ele conhece várias coisas que, tipo, ninguém conhece. A parte da edificação do prédio, que o prédio é edificado sobre molas, ele está desconectado da parte externa do, do prédio, muito legal, e também sobre a parte de inclusão. Narra foi a primeira cidade a aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo e também tem uma, um grande forte assim, de acessibilidade. Então na prefeitura de Narra tem botão para pessoas com deficiência visual e aí você vai passando a mão tipo no corrimão e aí ele vai falando o que que tem, descrevendo o local para você. Então bem bacana mesmo. Aí a gente saiu de lá e veio para cá pro terminal e a gente foi saber sobre os espaços de ônibus que tem aqui. Tá rolando uma campanha também do Kunai, né, de incentivo ao turismo. Tanto interno, tá tendo promoção de passe de ônibus E pra quem apresenta passaporte, claro tem mais desconto ainda Então, por exemplo, um passe de ônibus é 3.800 não sei o E aí durante o tá 2.900 E pra turista tá 2.440 Esse é o passe que eu vou usar hoje, que eu vou pra parte norte do Japão E no outro dia eu vou usar um outro passe, que eu passo de um dia pra vários ônibus locais Que aí eu vou pro sul Aí esse dá direito a usar, tipo, vários ônibus Mas alguns ônibus expressos, que é o que eu vou usar hoje, não, não dá direito então tem que saber direitinho, são muitos espaços que existem E esses centros de informação como esse que eu mostrei aqui atrás Eles geralmente tem desconto, mesmo que às vezes é pouco, mas é desconto em entrada de atração Então você vai, tipo, ou para o Turalme Aquário É R$200,00 mais barato aqui do que na porta O lá de baixo, que é o Ryukyumura, tá está R$100,00 mais barato aqui Então assim, tem desconto, sabe, para quem compra nesses centros de informação ao turismo Aqui é um shopping, é o Opa um shopping novo em cima do terminal de ônibus Tem uma DAISO aqui, gente, é para sei lá, comprei os negócios Que eu tava precisando, tava E aqui também tem a Biblioteca de Okinawa Pública e que lugar lindo, gente Pena que não dá pra gravar, não podia gravar nada Lá dentro, estrutura incrível, incrível Deu vontade até de estudar Saímos daqui, pegamos o monorail Fomos lá de novo pra outra ponta da Kokusaidori Que o Teru ia querer me mostrar um destino Pra eu levar vocês no Terceiro Samurai Dessa semana eu queria mostrar algum lugar diferente <risos> E ele falou que tem um lugar muito legal no final da Kokusaidori Que é um lugar de cerâmica Olha daqui Ah, te matou Ele gosta de te matar Já tava tudo fechado pelo horário, né? Ele, mas aí você pode mostrar aqui esse destino pro pessoal conhecer também Quando a gente saiu dessa vila de cerâmica Vocês não tem noção do vendaval e chuva que a gente pegou Eu olhei o Terui, ele tava tão descabelado Eu falei teru, se tu tá descabelado eu não quero nem me ver Aí a gente foi comer E a gente falou, o que, que a gente vai comer? Ele, bora nem bora Aí ele falou, cara, tem um zakaia aqui de Gyoza aqui perto Que eu sempre quis ir porque o homem, amigo falou cara era muito bom e eu nunca fui então vamos lá, a gente foi caro, né? Que o negócio era bom mesmo. Temos de gyoza no vapor, Gyoza, Yaki gyoza, né? Fritinho. O Longchá, tô bebendo suco de manga de Okinawa, recomendo. E lá tem também tá Rodai e me Rodai, ou seja, você paga 1.500 ienes pra oito pratos diferentes por pessoa, tá? E no nome Rodai você paga 1500 também por 75 minutos de bebida liberada Pra quem bebe e come muito vale a pena Mas tipo, a gente comeu e bebeu o que a gente queria E deu uns em para cada um no total Comida e bebida, então assim, pra gente ficaria mais que o dobro do preço Se a gente tivesse pegado o nome Rodai e Itaber Rodai juntos Então eu não compensaria E gente, experimentem o suco de manga daqui Inclusive, esqueci, quando a gente tava aqui no Opa a gente passou também no Starbucks Que ele falou, cara, ah, tem um Frozen tem de manga, coisa manga coisa no aí, Starbucks aqui de Akinau um que, que Ele falou, é muito bom, você tem que experimentar E a gente que ela experimentou Esse Frozen é 600 ienes, não é barato Starbucks aqui no Japão não é barato, eu já falei pra vocês Mas vale a pena vocês experimentarem essas bebidas que são típicas de alguma região ou sazonais E tem bastante aqui também, tá? Voltei pra hospedagem, fui tomar banho e tal e trabalhar mais um pouco E começar o dia de hoje, então... Até amanhã! Acompanhe os stories para vocês ficarem sabendo tudo que está rolando aqui no Japão então, Até a próxima! Tchané!